Lembra quando eu falei que quando você conhece bem o seu problema e você sabe qual é o seu problema, você já tem 50% dele resolvido? Bom, isso aí é fato. O que eu quero é, comentar com você é o seguinte, eu sou muito, é, um grande fã de Fórmula 1 sempre que possível acompanho eh, todas as corridas, eu acho bacana ficar vendo a competição não só dos pilotos, mas das equipes, e vendo também o drama de outras equipes e o sucesso de, de outras equipes. Né? É um negócio assim que eu gosto bastante. É, recentemente, Netflix liberou um, uma segunda temporada, se não me engano chama-se Drive to Survive, é, e nessa segunda temporada tem o segundo capítulo, é, em que mostra o problema de uma equipe, da equipe Haas. É, sempre no final de semana, é, é, é normal as equipes, é, após um, um treinamento, é, fazerem um debriefing, que nada mais é uma reunião depois do, do treinamento para fazer uma avaliação geral de como é que foi o, o dia de treinamento e, e, e ver como é que foi o rendimento e definir estratégias, é, de como é que vai ser a corrida, etc. É, especificamente, né, nesse, nesse segundo capítulo, na equipe Haas, uh, os dois pilotos falam que o carro está muito ruim, que o rendimento do carro está muito ruim. E um dos pilotos comenta que eles não sabem qual é o problema, qual é o problema do carro. E durante esse, essa, essa reunião em que está toda a equipe junta, o chefe da equipe, o engenheiro, o dono da equipe e os pilotos, é, é, o chefe da equipe comenta que em corridas anteriores, é, o rendimento do carro estava até que razoável. E eles não sabem por que o rendimento do carro começou a ficar ruim. E ele começa a fazer um comparativo também com as outras equipes, que são os competidores, é, em que todos estão melhorando, mas eles não, eles estão ficando para trás. Então, é, o que eu acho que esse capítulo é, pode é, ensinar é, para vocês e mostrar para vocês é que quando você não sabe qual é o seu problema, é, a coisa começa a ficar bem complicada. Você precisa descobrir qual é o seu problema e focar na solução. A gente tem que lembrar que é, um campeonato de Fórmula 1 é um campeonato relativamente curto. Você tem nove meses e, e pouco para você ganhar pontos e você buscar o, o campeonato, o título do campeonato. E além disso, a gente tem que lembrar também que existe dinheiro envolvido nisso. São centenas de milhões de dólares, em, basicamente, em cada equipe. E fora isso, tem a torcida que torce pela equipe e tem os patrocinadores, que querem ver também um resultado bom e razoável uh, da equipe. É, é, a cada duas, três semanas, a equipe coloca dois carros na pista e cada carro custa é, em torno de 2 milhões de dólares. Então, a cada duas, três semanas, tem 4 milhões de dólares na pista para você poder trazer resultado e conquistar pontos e lutar pelo campeonato. Então, é, o que é, é bacana de vocês assistirem é, é justamente é, que eles não sabem qual é o problema. Então, eu convido vocês, a, se possível, a assistirem esse, essa segunda parte do documentário, que tem bastante coisa interessante é, né, nesse capítulo. E, e o importante é que a mensagem que eu quero deixar, é, de novo, é, não é questão de você focar o problema, mas você precisa descobrir qual é o seu problema para você focar na solução. E lembrando, mais uma vez, quando você sabe qual é o seu problema, você já tem 50% dele resolvido. Então aí o foco passa a ser a solução. Então eu acho bacana vocês assistirem, porque vai ensinar vocês aí como que faz para descobrir qual é o problema. Tá bom? Então aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!